Bom dia, centelha divina! Seja muito bem-vindo ao Conectando com a Mãe Maria, nosso terceiro dia do ciclo de meditações de 21 dias. Vamos começar o dia sendo abençoada por Mãe Maria. Visualize ela te abençoando. Agora, respire profundamente e a cada respiração se conecte com a energia da Mãe Maria. Inspire luz e expire o que já não te serve mais. Inspire amor e expire qualquer tristeza que tiver em seu coração, inspire paz e expire qualquer dor que tiver em seu ser, envolva-se em seu manto sagrado e se deixe embalar por sua doçura e delicadeza, conecte-se Através do seu coração, ao coração dessa doce mãe. Perceba em seu olhar para com você uma ternura infinita. Entregue-se e sinta seu amor imensurável te envolvendo. Sinta quanta paz ela te transmite, através de seu sorriso sereno. Veja a Mãe Maria à sua frente, com seus braços abertos para te acalentar. Perceba como você é amado. Oh, amada, por essa mãe que não mede esforços para te apoiar. Um imenso sentimento de paz e gratidão envolve todo o seu ser. Entregue-se para viver a paz e a harmonia em todos os momentos, todos os dias. Lembre-se que sempre que precisar, Mãe Maria está pronta a te ajudar. A te amparar e te sustentar incansavelmente. Basta que peça a ela que interceda por você. Namastê.